Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You will break my soul. You will break my soul. Não, não, não. Olá, Isus e valentinas, como estamos? Eu estou aqui para fazer um tributo à nossa maior rainha do momento. Desculpa, Rainha Elizabeth, mas a Beyoncé é a rainha do mundo. Você é do Reino Unido. E vamos de só acredito Porque tem imagens Uma thread sobre coisas da Beyoncé Que até hoje não creio Que aconteceram mesmo A Beyoncé, a rainha A mãe de três A mãe da Blue Ivy Hoje vamos honrar muito prazer, eu sou Breno Moreira. Eu sou sommelier de tretas gringas e tutupé. Eu sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, você brilha mais que isso aqui. Mais que isso aqui. Você é um cristal. E com o seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vamos lá, gente. Eu adoro fazer esses vídeos porque eu fico pasmo, sabe? E assim... Nenhum me chocou mais até o momento do que o da Beyoncé. Porque a gata, né, tem muito tempo que ela não aparece em entrevista, que ela não dá um close legal, que ela não abre a boca pra soltar uma piadinha, sabe? Eu sinto falta dessa Beyoncé. Se você também sente falta... É essa Beyoncé que a gente vai ver aqui hoje. Por exemplo, vamos começar a thread com Beyoncé chutando ventilador em um show. Aí tá ela e o Jeizinho. E o marido dela, o Beyoncé, o Jeizinho. Nossa, olha o tamanho da bota que a Beyoncé tá... <risos> gente, do nada! É pra mostrar que ela é a maioral e nada fica no caminho dela. Ah, eu acho que não tava funcionando. Nossa... É o jeito da patroa dizer que as coisas não estão do jeito que ela quer. A Beyoncé, ela é perfeccionista desse jeito porque ela é virginiana. Caso você não saiba, pode estar sabendo. Beyoncé demitindo o funcionário da iluminação e continuando o show como se nada tivesse acontecido. Hey, hey. Likes. E ninguém colocou likes. Alguém está para ser demitido. Ah que perder o efeito eu como fã ficaria chateado de não ter a experiência completa e eu acho que essa pessoa realmente foi demitida viu porque a Beyoncé não tava boa e não sinceramente esse aqui me quebrou viu eu comprei o meu ingresso para o Rock in Rio e assim as atrações do Rock in Rio 2022 não estão lá muito assim, não. Se eu for comparar com a Beyoncé, ela foi no Rock in Rio em 2013. Esse ano, 2022, tem Rita tá Ora, Ivete, Dua Lipa e Megan Free Stallion. Ok, gosto muito da Megan, da Dua, da Ivete, mas, gente... A Beyoncé veio e ela dançou funk carioca. Olha o look dela, de gente como a gente. É 10 época, entendeu? Nossa, eu era tão feliz em 2013 e não sabia. Eu nem fazia ideia, assim, que tinha Rock in Rio, sabe? Que eu poderia ir. O que, que eu tava fazendo em 2013? Nossa, eu era uma criança. Olha a multidão nesse show, meu Deus do céu. E tá aqui, ó, The Bay Show, realmente. Pra onde ela vai, ela é o evento, né? É Beychela, Bay Show, Rock in bay bay in Rio. Ah! Os passinhos. A Beyoncé mesma não dançou nada. Ela tá assim, gente, como que faz isso? Nossa, não ficou... Ah, não, ficou bom sim. É lógico, né? Ela. Ah, eu queria ser essa criança que tava lá. Ela com certeza deve ter ensaiado, né? E como eu tô sendo ingênuo. Ai, a Beyoncé dando a quebradinha! Nossa, praticamente a paradinha aqui, ó. A paradinha... Beyoncé deixou o Insta aberto e a Blue Ivy sem querer seguir uma brasileira por 30 minutos. Eu lembro disso. <risos> Nossa, nessa época, olha o Instagram. Beyoncé tinha 23 milhões de seguidores e 875 posts. A história da brasileira, que foi seguida por Beyoncé, ganhou milhares de followers. Não falava seguidores nessa época. Mas depois levou um follow. <risos> ah, é porque a Beyoncé não seguia ninguém. Arr, aí a única pessoa que ela seguiu aqui foi... <risos> Nossa, que lerdo. Beyoncé, caindo da mesa ao se empolgar demais gravando o clipe de Ring the Alarm. Nossa, eu amo essa música. Apertei essa, lá. Nuke Ai, vou ver de novo. <risos> Na no, hora que dá um barulho de batida. Ela cai. Ai que dó, meu Deus, eu rindo da Beyoncé. Não posso. Nossa, Beyoncé caindo da escada durante a performance de Ring the Alarm. E depois ela pediu para ninguém postar isso no YouTube. Meu filho, ela deu até entrevista comentando isso, coitada. So when you're falling, what are you thinking? I didn't, I don't know. It went by so fast. I just kept thinking, you better get up. <risos> Nossa, a cheadeira da caixa de abelha. Uh! Oh! Meu Deus, a mulher Ui. voou, eu vi a entrevista, coitada, a Beyoncé falou que ela bateu o queixo Que ela saiu de lá quebrada, viu? Quebrada assim, figurativamente Lenhada, tá melhor? Ela falou que raspou o queixo, nossa E ela pensava assim, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Aí diz ela que quando ela tá performando, ela falou assim, olha, eu vou com tudo e ela caiu com tudo. Aí ela também pensou que, meu Deus, eu preciso levantar o mais rápido possível. E ela levantou, como você pode ver. Beyoncé arrancando a leite de uma fã sem querer. Isso fazia parte da performance, porque se eu escutar bem a música, ó. Ou todo mundo oh! <risos> E ela ainda botou a mão na dela e falou assim, olha a minha não sai, a sua sai. E riu na cara da fã. <risos> Ai, que saudade dessa Beyoncé. Beyoncé tirando uma foto com uma estátua de cera que fizeram dela, meu Deus. Meu oh, Deus! Essa Beyoncé de estátua é de Rolândia? <risos> Nossa, olha o tamanho da testa dela. Olha essa lei se aplicada. A Beyoncé tá belíssima. Ah, falar nisso, eu já estou separando as estaltas para fazer o vídeo do... Por que que o Madame Tussaud tem que acabar? Porque ninguém aguenta mais essa humilhação. Temos aqui mais um indício, né? Que é essa estátua da Beyoncé. Coitada. Ainda bem que usou uma roupa icônica, esse vestidinho da Bersat, de Crazy in Love, que a Zendaya, inclusive, usou. Também tem um vídeo da Zendaya aqui, se você quiser assistir. Vou deixar aqui nos cards. Beyoncé deixando uma mulher presa por meia hora na roda gigante, porque ela tava gravando o um clipe de x Ai, <risos> Ah, eu não gostava dessa herda da Beyoncé. Achava cafona. Ai, gente, coitada da fã. Nossa, arrasadíssima. Beyoncé tirando foto debochando do jeito que o fã ficou encarando ela. Gente, você imagina a personalidade da Blue? Porque ela deve ter puxado a mãe. Eu amei essa foto. Ai, eu vou usar essa foto de papel de parede. Beyoncé andando de trenó na China. Isso aqui tá parecendo aquele vídeo da Glória e Maria, que ela. Não é um trenó, né? Ela tá descendo no escorregador vi. gigante em cima de um carrinho. Que por acaso é um trenó. Gente. A mulher é muito corajosa. Que eu não teria coragem nem. Eu fui no parque de diversões há pouco tempo. E o parque aqui de Belo Horizonte, assim... Não é um parque que você olha e fala meu Deus, que parque radical. Mas, gente, o tanto que eu... Nossa. Eu senti tanto medo Eu saí de lá enjoado, transtornado Meu estômago tava assim, ó Foi bom, foi ótimo ah, Mas não aguento por muito tempo Beyoncé aparecendo do nada em uma escola Enquanto os alunos dançavam sua música Que bonitinho Olha, todo mundo muito sincronizado, hein? Até que... Ai, gente Eu emociono, sabia? Imagina! Se... E todo mundo continuou dançando. Nossa, todo mundo foi muito profissional. E a Beyoncé lá pegou a coreografia todinha. E batendo cabelo e bolava. Nossa, a Beyoncé tava tão bonita aqui. A roupa toda branca, muito cafona. Mas era da época, né? Eu sei que trabalho. Nossa, todo mundo muito educado nessa escola, né? Beyoncé visitando Cristo Redentor e causando o maior tumulto da história do local. Eu não sabia que o Cristo Redentor era uma das maravilhas do mundo. Eu vou no Cristo Redentor, né? Quando eu for lá pro Rock Hill. Nossa, e a roupinha que a Beyoncé tava usando, meu Deus, que roupa feia. Mas eu entendo que ela usar essas roupas, sim, é pra tentar camuflar, né? Não deu certo, pelo visto, mas... Poxa, a intenção tava lá, né, Bey? Beyoncé entrando no show do Jay-Z, sem dar oi, dança Crazy in Love, e vai embora sem esboçar nenhuma reação. Não tá errada, não tá errada. Gente, detalhe, olha a altura da bota dela. E ela aqui, ó, parecendo uma dançarina apenas, como se ela não fosse a Beyoncé. Não que dançarinas são apenas, mas... É a Beyoncé aqui, né? Nossa, ela dura igual uma boneca de cera também, né? Gente, eu tô passando no tamanho dessa bota. Ó a agulha. Nossa. Ela tava parada. Só... Ai, eu queria muito ver o catwalk da... Nossa, caramba. A Beyoncé é a xerecuda também. E vai, deu a quebradinha do Crazy in Love. Tem maior desculpa, e aí o, Be o Beyoncé, o Jay-Z, mandou parar e ela vai embora, tchauzinho galera. Aliás, ela nem deu tchau, né? Amei do nada. E o Jay-Z só seguindo ela com o um olhar, Beyoncé com o cabelo preso no ventilador, cantando Halo. Gente, que desespero, coitada da Beyoncé. Nossa, e tem três pessoas ali em volta dela tentando tirar o cabelo. E a mulher continua cantando. É a maior que temos. Não tem como. Olha, nem uma cara de dor. Ela não perde a voz, a nota. E tem gente que, em situações tão confortáveis, mesmo assim não consegue manter, né? Tanto cantor por aí. Beyoncé cantando Irreplaceable. Enquanto um fã recebe o Espírito Santo ao vivo. Back to the left, né? Left. Tem que pausar por causa dos direitos autorais. É claro que ele recebeu o Espírito Santo, né? A Beyoncé tava na frente dele, cantando com ele. Nossa, eu amo a Beyoncé, isso é mesmo. Beyoncé brisadíssima na On The Run 2. Que é a tour que ela fazia. Eu amei a roupa. Eu acho que a Beyoncé... Eu acho. Hum? Ai, a risadinha. Olha o poder dessa mulher Eu quero que ela Ingeriu O que tá no corpo dela Nossa, a Beyoncé realmente tava em outro planeta Aqui, viu meus amores A Beyoncé tava numa onda diferente ah, da A da J Meta de vida A gente vai num show da Beyoncé A gente assim, né Eu vou e vou gravar um, um vlog Beyoncé derrubando a árvore de Natal E acabando com o Natal das Crianças. A ah, é da época da Beyoncé ainda no início da carreira. <risos> mas, mas esse é montado, não é de verdade. Nossa, o brilho sumindo do olhar dela, olha. Hum? <risos> e ela assim, ó, olhando pra ver se a unha tá quebrada Eu acho Eu acho, não, tenho certeza que foi do Punk Que era da MTV Tanto é que tinha um Aston Cut. Tadinha, não faz isso com a mulher, não Ai, meu Deus Nossa, isso aqui foi um flop, viu A Beyoncé tinha uma marca de roupa Darion E aí, teve uma parceria com a CNA Olha, uma blusa 50 reais, um jeans 99. Saudades desse tempo, né? Eu vou tirar a música aqui, mas é. Oh oh oh, if you wanna be sugar you put your ring on it. I don't the man does be on it. E ela aqui, bem panteras, escapando dos lasers. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh, Nossa, não foi ela que deu essa estrela, eu duvido. Mas ela vai pegar o diamante. Uma vibe bem Pantera Cor de Rosa, né? Dia dos Namorados, CIA. Nossa, era a campanha do Dia dos Namorados, CIA. Tá na vitrine, tá na C&A. Não! Não, a Beyoncé! Tá na vitrine, tá na Ai, que linda! Esse aqui é interessante, hein? Beyoncé curtindo um show no Barra Music. <risos> <risos> Ai, eu amo esse, pera. Qual é o teu nome? Ruben! Anthony de hyphen, no! E aí ela pega o documento do homem. Are aí uma casa a Eu sou meu casem. What's my name? casem. Name. Yeah, Eu my ele Ai, gente. Eu amo Say My Name. A filha também ama Say My Name. Um momento que, assim, precisa de imagens. Porque clipe mesmo não teve, né? O dia que a Beyoncé e a Alicia quis gravar uma música no Rio... Música é essa que o clipe nunca saiu O dia em que a gata tomou uns bons drinks No copo de plástico no Brasil Que belíssima Gente, ela é a maioral O dia em que a bonita colocou geral preocupado Porque resolveu fazer artimanha Com dois filhos no bucho. Gente, aqui ela brincou com o mundo Quando ela quase caiu na frente de geral Em plena performance do Super Bowl E continuou como se nada houvesse acontecido Provando que manda até na graça nossa, tem que ter muita perna pra fazer isso, viu? Ela voltando da balada com o mozão totalmente bêbado. Eu me identifico, viu? Ai, meu Deus. Eu, olha... Eu esperei tanto pra ter esse momento aqui no canal que você não faz ideia. Inclusive, deixa o like aí, se inscreve, assine o canal, não só como inscrito, mas também vire um cristal membro do nosso ecossistema. Esse vídeo aqui, a Beyoncé tá muito chapada, falando que queria ser uma baleia. Se vocês pudessem ser um animal por um dia, quem vocês seriam? Isso aqui é na época do Destiny. Yeah, Beyonce last time. An animal? Oh, that's hard. I know what I be. You'll safe, Kiel City, yeah. <laughs> a whale. A whale. I love whales. <laughs> I love whales since I was a little girl. <laughs> She wants to touch one one day. I think I would be a bird. <laughs> Because they can fly. <laughs> Not only can they fly, but they can travel all over the world. You know what I'm saying? I would like to be a Black Panther. E a Michelle faz assim: <risos> <risos> Eu amo esse vídeo! Beyoncé pegando na mão do Paulo Gustavo. A carinha dele. Beyoncé joga toalha suada pro Paulo Gustavo e ele postou isso. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Tá na hora de encerrar, então, né? Muito obrigado pela sua companhia. Me conta aí, qual momento você mais gostou? <risos> que só dava pra acreditar, porque tinha imagens e stream na lenda. A chegou. Eu vou lá. Um beijo e até o próximo vídeo, neném.